Levanta a mão assim, assim ó. Vai matar, ou vai morrer. Vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Vai matar, ou vai, morrer. Vai, matar ou vai morrer. Vai morrer, vai matar. Vai, matar. vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Vai do oitavo anjo aliado no flow tarantino eu sou os oito odiados, mas isso aqui eu tenho que falar no fim, você vai falar o que alcancei, o que eu consegui toda vez o mesmo papo eu falo pra emplacar, é diferente de vocês, eu nem sei o que atacar aí fica complicado, vem falando na parada, fala que eu cheguei longe até agora eu não vi nada é isso que eu tenho que falar que tá firmão, não adianta você fazer a contradição, porque eu vou falando sem maldade, você a mentira, a falsidade, cê só não traz a verdade Ô, oh, louco, nota de três reais Vai deixar, irmão? 30 segundos de resposta para aquele violentamente Vai, que vai, DJ oh, oh, oh, oh, oh. Ah Você fala é mentira, por isso que eu acho que você é um canalha, você fica falando do que que você chegou longe na sua caminhada, só que isso não muda nada, você continua sendo um prego, o ego te levou longe, você ficou lá sozinho por causa do seu próprio ego, e é isso que acontece, por isso você vacilão. você só arruma estresse, porque nunca vai se comparar hoje ou não, você fica falando de pá, eu não sei nada da sua vida, Eu só quero você tá nessa batida, sabe por quê, mano? Te explico, aqui perante ao povo, perante ao povo, eu acabando com o Zé Povinho, piolho. Scobinete. Uh -oh. uh -oh. Caramba, hein? Aí, pela ordem, vocês ouviram, vocês já sabem como funciona. Barulho para Gu, uh -oh. barulho para aqui. zero, o gol terminou, volta Quilhete na voz, 30 segundos Betinho, sorte DJ quem. aquela mãozinha pra cima, família Energia, vou, vou Que eu chego na conclusão, só pra mostrar pra você que cê vive de retrocesso, e é por isso que fica o resto cuzão. Você nunca manda bem, eu uno os meus versos. Sabe por que cê tá com a peita do timão? Só porque a sua cima não é porra nenhuma. Cê pode vir com a peita do timão, então assuma que cê é protagonista na batalha. Pumba, e é por isso que aqui eu mostro o raciocínio. Você é de e aqui porco suíno. Não adianta nada, seu puta safado. Sabe que eu te deixo na batalha e te maltrato. Você fica os cacos, você é muito fraco. Por isso que eu te mato mesmo sendo aliado. Caramba. E a nego morreu por menos, hein? Falou coisa forte, hein, mano? Passa do outro lado 30 segundos para GU. Quando quiser, DJ, aperta o play, sorta! Game! Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. uh. fala das game, game! Game, chapa na moral Game, game! Game, game! Game, Sua, moleque, oh, eu tô preparado. Quando eu vejo esse cara, cê só tá com os pés parados. Eu não quero o seu jornal, o jornal não quer ser eu. Pensei em amizade verdadeira, meu chapa se fudeu. Cê entendeu, parceiro, aqui que cê não tem um abrigo. Isso é união intelectual, tem culpa se ninguém quer ser seu amigo. Isso é mentira! Solitário, MC Solitário. <laughs> Família, vocês ouviram? Vocês entenderam como funciona pela ordem? Barulho para Killet! Uh! Barulho para Goo! Uh! Terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. Ajuda nós, rapaziada. Ajuda... Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, começa. não, começa, não começa. Se for terceiro round vai ser nos votos. Vamos tentar votar só para um. A rima que vocês gostaram mais, certo? Pela ordem. Barulho para Killet! Uh! Barulho para a cu uh! Simples assim Gu é o campeão, Façam muito barulho família faz muito barulho salinho do campeão e... Isso é de quero... Na moral Na moral isso yeah. é a batalha sem central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha sem central E na moral. É central. na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental E aí, aí E aí, aí Passa a mensagem, mas nós é tudo amizade. Sabe se fica fora dessa batalha, mas nós seguimos na sinceridade. Sempre fazendo no bagulho acontecer. Independente se alguém duvidar, nós vai dar aqui sempre pra prevalecer. Exercendo nossa dádiva, sem duvidar. Gustavo não cria as para pagar depois. Derrota pra ter. Parabéns por você aliado, por ter se tornado o campeão O um dia você igual você me consagra, sabe que não, ai ó Tranquilo, boa noite a todos Vamos fazer o bagulho que vale a pena Só o rap que traz a liberdade Pra fugir do sistema, pra cobrar as algemas E a gente vai fazendo isso daqui Só pra sorrir e trazer felicidade Agradeço o pequeno Aleph Os manos que traz isso daqui pra nossa cidade É o essencial, é o fundamental Aquilo que a gente tem que entender Que se não fosse eles A gente não ia estar tá aqui pra se e é yeah, muito obrigado a todos Boa noite, bom dia, mano. não vale nada... Máximo respeito Na moral... Isso é a batalha central... Na moral... Isso é a batalha, é batalha central... Na moral... Isso é a batalha central... A unidade é essência é o respeito é fundamental... É na moral... E na moral... Isso é a batalha central... E na moral... É a unidade é, é essência é é é é o, é é é o respeito é fundamental...